Olá, pessoal! Espero que estejam bem. Estou passando para convidar para o primeiro programa de 2021, Ciência e Cultura. Vamos brincar? Será no sábado, dia 20 de fevereiro, às 16 horas, no canal do YouTube do programa Wash. Espero você lá. Tchau!